Um dois... um, dois. Alô, Sofia. O que é que gostarias de ser? Comediante. Sofia. Apresente. Manuel. Olá, Manuel. Olá, Sofia. Olha, eu não acho isto boa ideia. Não acho que o mercado do humor. Quer já há muita gente, já há muitos comediantes, está um bocado saturado. Não sei se diz integrar bem. Vou fazer humor de observação. Pá, não sei, pá. Não é, não é fácil ser original, ok? Não sei se tens bem a capacidade de. Já repararam que as casas do banho dos aviões são tão pequeninas? Não, pá, isso está batido, meu, está gasto, pá, não, não podes, isso não, isso não é original, não é fresco, não... Oh, mas há poucas mulheres no humor. Pá, isso é verdade, se calhar, se calhar tens o teu espaço. Ok, os gajos são todos uns porcos e as gajas são todas umas putas. Rir muito. Não, pá, não, pá, isso é humor, isso é aquele humor básico de gajo, meu, não podes, ser tens de ser mais moderno, não... Como é que é, malta? Aqui, Sofia, na fofinha, tiveram saudades minhas? Isso é plágio! Isso é plágio! Não é teu! Não podes! Isto não vai dar, Sofia! E se eu contasse anedotas com as neiras? Podia resultar? Epá, não, não, não... Uma loira entra num bar e diz puta que pariu? Queres apanhar no bujão? Não, Sofia! Nós não estamos em 2003! Não, isso não, não, não resulta! E humor negro? Quero fazer humor negro! É assim, se, se for bem feito, quer dizer, há mercado, não é? Há um público que gosta realmente... De... Cancro, cancro, cancro. Deus não existe. Pá, se calhar... Se calhar é melhor ser de youtuber. Identifica o teu amigo que quer pinar uma robô.